Oi, gente, aqui é a Thay de novo, eu vou contar uma história pra vocês, presta atenção, ó. Esse daqui é o Edu, grava o nome. Próxima personagem da história, essa aqui é a Lana. Aí esse é o Edu, que é o pai da Tereza, e essa é a Lana, que é a mãe da Tereza, e os dois são um casados. E essa daqui é a Tereza. Mas ao contrário do que você tá imaginando, a Tereza nasceu da barriga do pai dela. Exatamente, o Edu. Aqui. Não é lindo, gente? Mas tá, como Mas é, é que, que funciona a gravidez nesse caso? Carro? Será é que é a homodização atrapalha? atrapalha? E a e licença da maternidade? maternidade? É tanta pergunta e é claro que eu não vou conseguir responder todas aqui, né? Mas como o dia dos pais tá chegando, a gente aqui na minas resolveu fazer um vídeo sobre esse assunto mega importante, a paternidade trans. E o vídeo tá lá no YouTube, olha, tá emocionante. A primeira coisa que eu pensei foi, caramba, eu consegui! É muito uma volta nisso, assim, né? De tipo, caramba, assim, né? Eu duvidei do meu corpo, da capacidade que o meu corpo tem. Né, de gestar, de parir Então corre para ver o vídeo completo E não esquece de seguir a gente aqui E nas redes vizinhas também